É um jogo de RPG, isométrico, com uma narratologia e ludologia muito mescladas, né? Com diálogos muito densos, descrições de locais muito densos também. Praticamente tudo no jogo é um objeto com uma descrição que o... O jogador pelo personagem principal pode uh, observar, né? Tocar, observar muitas opções. Uma densidade muito grande em texto, né? Eu vou avançar um pouquinho, que aí eu quero mostrar um, uma personagem aqui. Sulit. I know. Keep him close. It's easier to touch his spirit. That's why he talked the most. We and I know many things. Travel from great saltwater to home of biting lizards. What can we and I do you for? So many questions. Maida takes care of trade here, and her mother, Arden, takes care of the rooms. No shaman in town, but you may be able to trade for medicine. Aí eu utilizei algumas opções de perícias, né, aí eu utilizei a perícia de furto Não, aí eu, eu utilizei o Fast pra tentar recuperar a vida do, do Sulik, mas ele não tava com nenhum dano, né Aí depois eu utilizei o, aí, a perícia de furtar, né eu roubei a jaqueta do Sulik. Aí no cantinho já diz que eu roubei a jaqueta do Sulik, ganhei 10 pontos de experiência por ter roubado a jaqueta dele. E aí eu vou tentar nessa outra personagem. Eu observei ela, né? A Maida Bachna. E aí eu vou tentar furtar ela tentar colocar a jaqueta do Sulik nela. Só que não deu certo, ela descobriu. Ela descobriu e. E me atacou. Depois disso, todo, todas as personagens da. da vila, né? Da cidade. ficaram contra mim, né? E estão me atacando. Inclusive, inclusive o que depois vai me atacar. E você vê que as personagens, mesmo no combate, elas, elas conversam entre si e ameaçam, intimidam e gritam, né? Isso tudo grafo textualmente, né? Até uma criança jogou uma pedra em mim pela janela. Tô tentando fugir Aí mais gente jogou pedra em mim E eu acabei morrendo <risos> Eu morri ali É isso, esse é o gameplay de fracasso que eu, que eu gravei né